Olá, aqui é o Zanon, e hoje eu vou te contar porque mesmo fazendo dieta, você não consegue emagrecer. Ai, professora, não sei o que acontece comigo. Eu faço dieta certinho, tudinho, principalmente segunda a sexta, assim. Exercício, dieta, não sai um pinguinho fora e não consigo emagrecer. Deve ser o meu metabolismo... Você é minha idade. Sabe que depois dos 30, 40, é cada vez mais difícil. Ai, isso é porque eu sou mulher, né, professor? Mulher é muito mais difícil de emagrecer. É a genética. Só pode ser a genética. É culpa do meu pai e da minha mãe. A minha genética não me deixa emagrecer. Ei, vem cá. Me conta mais sobre essa tua dieta, sobre o teu exercício físico. Como que você faz? É tudo perfeitinho. Igual a nutricionista mandou, professor, segunda a sexta, faço exercícios, sigo a dietinha, tudo perfeito. Tá, segunda a sexta. E sexta de noite, como que você faz? Sexta de noite? Ah, eu sigo a dieta de dia, durante o dia, mas saio de noite e comer alguma coisinha, uma pizza com os amigos. E sábado? Domingo? Ah, sábado e domingo eu já não vou pra academia, sabe? Sábado e domingo eu fico em casa ali, dormo um pouco, descanso, porque eu mereço descansar também, né, também semana inteira. E a dieta eu saio um pouquinho, porque ninguém tem ferro. Eu mereço, né? É impossível seguir a dieta a semana toda. Então, final de semana, eu tenho o direito, o dia do lixo, né, professor? Sim, concordo. Você tem direito. Eu, inclusive, sempre falo para os meus alunos que a dieta não deve ser totalmente fechada. Você não deve... Se prender demais, ela você tem que seguir a dieta, mas você também tem que comer as coisas que você gosta. Na vida você tem que ter equilíbrio, mas tudo tem as suas consequências. E volte-meia, me chega alguém conversando comigo e falando: Zanon, estou fazendo tudo certinho, o que está que acontecendo? E normalmente a gente tem essa conversa e a gente nós paramos para ver. Como que funciona o emagrecimento? Primeiro de tudo, emagrecimento do ponto de vista fisiológico, só do teu corpo, sem considerar a mente, porque a mente é importante nesse processo. Mas a gente corta a cabeça fora, considerando só o corpo. Para você emagrecer, você tem que ter um balanço calórico negativo, um déficit calórico. O que significa? Você comer menos do que você gasta. Você comeu menos do que você gasta, você emagrece. Porém... Esse comer menos que você gasta não representa só um dia. Você tem que considerar isso por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano. Isso, através disso, vai funcionar o emagrecimento crônico. Por isso que é comum pessoas que cuidam da dieta de segunda a sexta, saem final de semana e não, e não conseguem emagrecer. Para isso eu trago, eu trago essa imagem aqui para te auxiliar um pouco, que ela vai mostrando para você ali, segunda-feira você faz tudo certinho. Faz de conta, o teu balanço calórico para dar, dar negativo, para você emagrecer, você tem que comer em média duas mil calorias. Daí de segunda, segunda a quinta, você come certinho essas 2 mil calorias, você pratica exercício e isso faz com que você esteja no processo de emagrecimento. Tem, chega sexta-feira, você faz tudo certinho até 6 horas da tarde e sai da dieta depois. Isso representa já um superávit calórico. O que acontece? Você já comeu mais do que gastou. Sábado e domingo, você não faz exercício físico nenhum e acaba consumindo mais calorias. Isso faz um superávit absurdo. Daí quando ele vai calcular isso durante a semana toda, você vai perceber que as duas mil calorias você precisava para emagrecer, se você faz a média da semana toda, dá acima dessas duas mil calorias. O que acontece? Muitas vezes você está fazendo dieta tudo certinho, de segunda a quinta, até metade da sexta, e do mesmo jeito, considerando a semana toda, você está fazendo um superávit calórico. Você, no contexto global da semana, você está comendo mais do que gastando. O que acontece? Você não vai emagrecer. Não adianta, o emagrecimento não é um milagre. Ele tem que funcionar de acordo com o teu cu, que o corpo manda. Eu sei que a cabeça é importante, nós temos que fazer estratégias para a mente. Mas considerando o corpo, o, o, o, o, corpo, o corpo fisiológico... Você tem que comer menos do que você gasta. Agora, considerando o ponto de vista mental junto, o trabalho da mente magra, você tem que comer coisas que você gosta, você tem que sair da dieta, você pode beber bebidas alcoólicas, mas tudo isso representa um somatório lá nas tuas calorias que você consome. Então, para você fazer isso, você tem que fazer isso de maneira equilibrada, considerando a tua alimentação toda, seus teus exercícios físicos e escolhendo o dia certo para você fazer isso, pois se você não fazer de maneira equilibrada, calculada, olhando para ela, não vai funcionar. Uma maneira legal e ideal de você fazer isso, é você abrir o jogo com o seu nutricionista, para ele marcar todas as calorias que você consome, o que você não tem que comer, e, e dessa maneira ele vai equilibrar toda a sua alimentação, mesmo com com as partes onde estão fora da dieta saudável. Mas essas saídas vão considerar para que você passe a ter esse processo de estilo de vida saudável que te leve ao emagrecimento a longo prazo. Pois se você não considerar as suas saídas, você ficar totalmente radical, focado na dieta, essa dieta não vai se sustentar por muito tempo. Dessa maneira, teu emagrecimento não vai ser crônico, você vai emagrecer e vai engordar de volta. Então, saia da dieta! Beba seus bons drinks que vocês gostam, mas considere que isso vai afetar a dieta e considere que isso vai ajudar a dieta a longo prazo, então faça de maneira equilibrada. O emagrecimento, a melhor maneira de se emagrecer é com equilíbrio. Daí você chega e pensa, ah professor, mas é só sexta, sábado e domingo e é a semana toda. É sexta, sábado e domingo, representando, pensando que são sete dias da semana, sexta, sábado e domingo são três dias de quatro dias. Isso representa 42,8% da semana, é quase 50% da semana. Eu sempre falo para os meus alunos, o que emagrece é a rotina e não as exceções. Mas a partir do momento de 42,8% não é uma exceção. Passa a ser uma rotina, representando quase 50%. Então, você pensar em chutar o balde sexta, sábado e domingo, você não vai emagrecer. Não tem milagre. Não tem o que fazer. Ai, professor, mas é muito difícil isso, né? Não é difícil. É um novo estilo de vida. E você tem que se adaptar a esse novo estilo de vida. Ele pode ser legal, ele pode ser saudável. Você tem que pensar nisso como um caminho. Você não tem que pensar só no ponto lá na frente onde você vai chegar e ficar magro. Você tem que pensar no caminho que você vai percorrer. Você tem que aprender a gostar desse caminho. Pois se você chegar lá na frente e sair desse caminho, você vai voltar a engordar. Se você chegar lá na frente e ter aprendido a gostar desse caminho, você vai conseguir manter-se magro. E para ficar saudável, você tem que se manter magro para o resto da vida, fazendo uma alimentação saudável e praticando exercícios físicos. Seja saudável, seja feliz. Você pode, você consegue e pode ser legal. Se permita deixar isso ser legal para sua mente, deixar isso ser agradável. Não fique brigando contra. Se você conhece algum amigo que você precisa contar para ele que ele está fazendo dieta, mas não está emagrecendo por causa disso, compartilhe esse vídeo com ele, manda lá para ele. Deixa um like aí para mim, manda para ele e coloca qual assunto você gostaria que eu abordasse aqui na próxima semana como tema. Um beijo e até a próxima!